Cavalheiros, quanto tempo, me desculpem a demora. O problema foi que a minha placa de vídeo tá com problema. Aí tá, tá difícil de gravar e quando, quando ela tá funcionando, o Play 3 não tá. Eu tive que esperar essa noite acontecer, onde as duas estavam pegando, pra gente poder... Ir jogar a parte final de máximo. A parte final... Não, a parte final, é, a, é o mundo final, eu chamo de mundo. A gente vai agora para o mundo final, né? Salvou todas as donzelas, ganhou a ajuda de todas, né? Ela mandou, mandou uma benção. E a gente já tem tudo. As quatro foi do inferno. Né? O quarto final a gente foi no, na, na última parte a gente foi no inferno atrás de uma que tinha morrido. Ganhou uma benção. Olha lá como tá bonito o menu. Sete. Dá pra ficar com sete habilidades trancadas. Deixa eu trocar isso aqui, cara. Aproveitar que ganhou uma habilidade nova. para eu não perder. Ah, se eu perder o Doom Strike. Se o Strike não tem um negócio ali, então, né? Vamos lá, mata a no corpo, eu não vou levar a espada aqui, cara, eu sou muito fã dela. Mas enfim, cavalheiros, vamos começando aqui o nosso detonado improvisado. Vamos começar voltando pra cá. Qual é o nome da fase, cara? Eu esqueci, mas a gente vai invadir o castelo máximo, né? O castelo dele, do nosso personagem, que o, aquele fanfarrão lá pegou. E a gente agora está invadindo o próprio castelo. Voltei pra cá, porque vai ter um baú aqui. Um baú com armadura, a gente quer, e ainda lá... Tem um escudo ali, aquele é o escudo de ouro. É a melhoria da, da melhoria. A gente tá procurando prata. A gente pra gastar o bicho, hein. Que massa, cara. Gastar ah, eu volto pra comprar e mostrar o gelo ali. Eu vou pegar o gelo, porque é um segundo. Já tem né? o final da magueira da série, né? Encantamento da série. Deixa eu pegar aqui o escudo de um. onde. O último. É a, a melhor melhoria para o escudo. Ele tem uma saúde maior que a minha, tá vendo ali ó, tanto no jogo, quanto na vida real. Vamos continuando. Eu acertei, acertei pra lá, a porta tá trancada. Ela tá trancada de um jeito esquisito. A gente tem que pegar a chave pra cá. Tem que quebrar a porta, né? Tem que quebrar a porta no espadado, as fadas agora estão aí. Vou mostrar tá achando essas ali. A gente não vai passar a não. não. Vamos gastar recurso com besteira, não, que é, é o final. É a parte mais difícil, né? É a parte mais longa, mas ela tem menos fase. Não sei como é que eu é explico. Não, mas é menos fase, mas as fases que tem são bem maiores. Essa é a primeira fase. Com certeza a gente tem que pegar aquela chave, aquela chave mestra, né? Sabe uma coisa que fica legal, cara? Tipo, a gente tá com quatro barras de HP. por causa dessa habilidade aqui, era pra quarta barra você ficar com a armadura dourada. Nem que né, nem, nem que não ficasse indestrutível. Porque ele fica muito massa, cara. Achar né, com o escudo combinando, ó, lá. Vou até jogar outra habilidade fora ali só pra pegar outra armadura Cara, bicho. Vai ficar massa, né? O negócio é estilo, rapaz. Não importa se é bom. Só é foda. Não, não vá pra trás dele bater, porque é o seguinte. Aquela, essa... Essa porta é de madeira, e se você bater, a espada dele enfrenta, tá vendo? Aí o bicho aproveita pra te pegar na explosão e no chute. Hum. A gente tá invadindo o castelo do Máximo, beleza, mas... O cara não transformou todos os caras do, do exército do Máximo em esqueleto? Quem, quem tava lutando nessa guerra que tá acontecendo aqui, ó. Esse é um cenário de guerra, Tem um escudo levantado e coisa assim, um monte de gente monte coisa e tal. E pra cá a chave tá ali por baixo. Esse é o escudo da se né? E a vou pegar. Eu vou bater um, um outro, Eu vou pegar. Tá vendo? Dá pra trocar de novo que eu tinha pego por acidente, do trubão. o do Trovão. o do Trovão é muito bom o ataque, que tipo, esse ataque aqui não vale nada, mas a afastada é tão boa, eu vou levar. A, a, a porta vai estar tá para lá e a gente vai tá atrás da espada aqui embaixo, da espada, da, da chave, cara, tô esquecendo como é que fala as coisas aqui, eu tô... <risos> não sei nem como é que eu falo, que eu, que eu tô esquecendo como é que fala, porque eu tô esquecendo como é que fala, entende? Ensina mais e falar mesmo do que ele. Droga, cara, daquele é bicho que posso ir você. É pra quando você tomar um dano, né? Aí acabasse, mas não, tem que esperar. Ah, bicho, três do mesmo safado, cara. Eu nem sei o que eu me pegar aqui. Eu peguei a chave, né? E pra mim que tem uma armadura, essas falas do final de carbiço, ela, ela vai ser grande, mas em umas quatro que parece que é meio repetida, eu acabo em foco. Agora solta uma gelo lá pra cima. Perfeito. Um buraco pra todo lado, velho. Defendeu, não, cara. Que nem escudo. Ele tem o que foi? Eu bati naquele caixão né? que O caixão mudou, não é mais um caixão, é aquela donzela de ferro que sobe. Deve ter sido isso. Tem que ter condição, Um carinha sem escudo tá defendendo o que lado? Eu tenho que colocar as chaves nesse lugar assim. Agora não é direto nas portas. O cara fica atrás de sair, o cara. O próximo que vem aí é bem escondido. Eu, eu fiquei voltando só a fase quando eu não sabia jogar. Aí quem era? Droga, cara. Eu fiquei. Não. O cara é um combate, ele só pega na covardia. Não consegui fugir do cara. O tava acabando. Não tem diferença não já tá? O fogo não, não chega a ser ruim. Opa, inimigo novo ali. Era meio que pra dizer, opa, como se eu tivesse visto um velho amigo. Era pra ter visto, né? É um opa como se eu tivesse visto um maldito de um vilão safado. Ele não é tão difícil. Essa habilidade que a gente pegou da espada, esse aqui. Isso não, cara, isso é de chat, só essa. Ponta aí. O, o anel da dor. Eu tenho, eu tenho um nome feio pra isso, eu chamo de amor. É um anel da dor, hein? Mas é o seguinte: essa habilidade vai ser boa pra lutar contra aquele inimigo. Eu peguei por causa disso. Ou essa outra, que é de aumentar o, o, o tamanho do impacto quando você faz isso aqui. É o Tamo instrutor 2 não dá mais pra ver o impacto. Esse cara, ele é indestrutível. Esse liga do tamanho tá do safado, muita porrada. Ele provoca. Você vai tentar dar porrada nele, olha ah lá, não acontece nada, ele é bem amadurado. Se você der um impacto perto dele, aí ele vai tremer. Como a nossa habilidade tá boia, do e ela vai tremer duas vezes e já vai dar pra atacar. O certo é você fazer isso aqui duas vezes né, perto dele. Aí a cabeça dele vai voar e você vai bater. Aí repete isso até ele morrer. É um cara meio chato, mas... Isso vai cair mais difícil que ele vai matar. muito da faz o dano duas vezes, então você já bate espera, boa com as habilidades tudo é claro que é moleza né descobrir e, e chegar aqui com as habilidades e tal é a porta de é definir coisa então Eu acho que nem para essa parte deve ser, quer né? Não vai ter uma chave aqui. Olha que tem coisa aqui. Não tem é uma chave aqui, mas é para abrir isso. Ó. Poxa. É, não é a chave mestra. Ela vai estar tá bem ali, ó. Tá bem aqui em cima. Quer então, dizer, eu tenho até um set. e vou abrir isso aqui e vamos embora. Não que seja difícil pular nenhum inimigo tem, né? Só para não gastar o tempo mesmo. Qualição grande. Com chave extra e eu vou embora. O pior é que não, deixa eu ir atrás dessa chave eu vou dizer porque quando chegar no.. no, no na fase 2, que é aquele mapazinho onde tem as fases. Eu, eu digo porque eu tô indo atrás de chave lá. Só dizer aqui, hein? Eu vou atrás de chave lá porque é tudo trancado naquela chibata. Trancaram tudo e o negócio vai ser na chave agora. Se souber como é que vai pra lá. Hein? Como era não era Estou confundindo. Dá pra lá, aqui... Não, agora é questão de honra. Eu pegava essa chave e ficava com a raiva de pegar ela, que ela não me servia de nada, porque era só você aqui. Não é. Não tem outro lugar pra pular. Os pulsos são difíceis assim, eu não tô lembrado. O difícil vai é vir depois, que aqui não dá pra morrer. Cara lá. eu esqueci como é que pula tem um fantasma pra cá que eu pegava e eu, eu caía, e eu caia, pronto veja que eu peguei a chave mas tem um fantasma lá pra cima chave miserável, cara perder tempo do mar não que também é sacanagem essa parte não abre com chave isso aqui talvez seja o mínimo o falar em pulo chato vou pular só isso aqui o tamanho desse pulo O com o escudo da tempestade? Ah, eu tô burro, acho que o escudo da tempestade ia mudar o jeito que o escudo é. Não muda, cara, o elemento que sai do escudo. Você vê como tá com o tempo que eu joguei 3D, todo mundo. Aí eu esqueci de tudo. Esse aqui talvez seja o mínimo, que é sempre bom. acho eu pego ela. Dá pra pegar ainda você caindo cai, assim de onde eu tô? Você pode cair pra lá, mas eu não vou atrás, não, porque né? Prefiro perder tempo falando besteira. Não se faz assim. a ah, moleque! É só você dar o um segundo pulo. Bem mais... Tipo, não, não dá instantaneamente. Eu tenho o costume de já fazer os dois pulos. Você dá o primeiro e depois você dá o segundo, quando for quase na metade do pulo. Eu faço assim. Pra isso aqui. dá a ver, né? Pega a chave bem aqui. Isso aqui tá fechado. Como se não tivesse um buraco pra pular. O trabalho foi. E a chave já dá pra... para fazer aqui que tá despejado. batalha. de Corvo cara, eu te fome, medo. Achei que vi um corvo. Tem tem corvo ali. Sempre a gente não vê. não ele vai roubar dinheiro do cara. É possível. Vai tá lá. Vem me atacamento. Foi tudo a gente tem que ir atrás do Que não sei onde tá. Vai estar no, no buraco. Né? que o cara tá de volta à escola, é o cara apanhando e, e, e os caras roubando o seu dinheiro. Eu acho que eu já tô com a chave, não? Caceta, velho. O cara passa três dias sem jogar e esqueceu de tudo. Que é pra vir pra cá, mas isso aí não é uma porta, hein? Mas a gente tem que ir atrás do, do lugar onde você coloca a chave. Eu acabei de colocar uma chave ali. Ah, os inimigos dão a chave, cara. Como eu já matei tudinho... Algum inimigo deve ter me dado a chave em cima, né, você matou o que em cima dele, ele já devem ter dado a chave, os inimigos que dão a chave, você vai falar lá matar. E o, o segredo agora é saber onde é que fica o lugar onde você coloca a chave, né. Aí, é nisso aqui, ó. Vou colocar a assim facinha agora, mas ó, o, o trabalho que foi pra eu achar, cara. Não é uma porta, ó, isso aí é bem feio. Eu ficava tentando, né, isso aqui no... Essa catapudre, tá? vai acontecer alguma coisa porque eu cacei em, em todo lugar um lugar pra colocar a chave, não achei. Não, dá pra fazer é pra cá. <risos> <risos> Essa pedra tá em cima do cara. Ó, Esqueleto tá vindo, cara. ele esqueleto lutando contra esqueleto e não sei o que. Tudo serve mesmo lá. Esse cara não vai voltar ao normal não. Olha aí, tá vendo? Eu tá... Isso tá acontecer, porque geralmente é bem rapidinho de chegar aí e... dentro. Não Ixi, que porra. Minha, cara, ele aparece um jeito que não quer nem que você matar, né? Nessa forma. Jogar bomba sim, e morreu. Aqui assim foi o que aconteceu. Ele joga, bomba, ele joga bomba, aí acho que pegou nesse cavaleiro. Ele explodiu, aí ele morreu. Acho que foi isso, cara. Que engraçado, né? Engraçado o carinha. Fazendo essa roça toda, não me deu, não me deu nenhum prazer de matar ele. Essa habilidade eu já expliquei ela acho que lá, lá pelo segundo mundo, né? Que então, perigosa. Vai voltar. Eu voltei. Bem quase que eu mundo. Essa habilidade que eu acabei de pegar eu já expliquei ela no segundo mundo, que é bom pra quem vai completar o jogo, né? A Gold Secret, a de mistério de dinheiros. Essa, essa onda verde até onde ela vai, ou o que ela alcançar, ela, ela destrava tesouro do né, chão. Ela desenterra tudo. Achei que eu ia ter que abrir a ponte, né? Mas o cara vem pra cá. Né? Aí, o cara vai abrir a ponta, cara, eu tô muito confuso, velho. Hum. Isso aí é muito mal feito, como é que o negócio fica desse aqui? No meio de uma guerra os inimigos virem destravar o portão. Olha lá, foi o que acaba de acontecer, porque agora né, eu sou inimigo. Eu mesmo destravei o portão. Nada a ver, rapaz, Cadê o arquiteto desse negócio aqui? O máximo que é o dono do castelo, o cara é. não tem mais ninguém para demitir, morreu tudinho. Sua bicho, final da fase vai começar a agarrar já vai sim. Nossa, eu vou um cara. cara chega na apelação aí, rapaz, eu não tem ingresso. Tem coisa pra pegar aqui, eu lembro me que tem uma armadura ou uma chave. Não sei chave, né? E quando eu falo esse finalzinho, vai ser. Próxima, a próxima parte vai ser tudo trancada a próxima fase, o próximo mundo. Se eu tiver que arriscar um pulo, eu não vou. Não. Ainda é trancado, como é que eu vim aqui ganhar chave? É só armadura então. E uma vida, conta então, tá lá. Pra mim aqui é ganha a chave, sai faltando uma chave. Então vai estar tá numa porta dessa. Vai fazer ali, o cara vai... Ah não, o cara... Droga, acabei de gastar 300 conto numa cueca. Ah! Não! Não! Eu tava vendo que o cara vai apertar quadrado pra abrir a porta e já tinha um, um, um. Eu tava explicando enquanto eu te explico que eu aperto quadrado. Não! Isso aqui é isso, um. Isso passado da fase. Era isso que eu ia falar, cara. No lugar de passar da fase, o cara mais prestar. Tá vendo lá? 300 escuto Jogado fora. E eu ainda peguei a armadura. Puta, oh, tá chato, tá aí. E tá vamos embora para não perder mais nada. Tá? É coisa, não. não precisa estar pulando feito doido, é só fazer isso agora. Pronto, segundo mundo, não sair no prejuízo. juízo Ah, sai do é tá o que importa, hein? Dinheiro dá pra pegar, a vida você só tem uma Uns mil, uns dezessete é aí, seu... Pronto, quarto e chave. O cara tá armando uma broca, fazendo uma broca pro inferno e usando as almas dos do condenados pra fazer uma arma de um né? é isso mesmo que tá feio de cara, velho? O cara é só foda. Susto, cara. Eu tô dando uma volta pra pegar chato, acho que o negócio que não se salvar é pra cá. Salvar e voltar é pra ir, tô dando uma volta porque os inimigos dão chato também, porque é tudo trancado pra cá, mas sempre tem é um gaiatinho escondido, que ele vai baixar. Eu espero que eu tenha falado que o sali some depois do tempo, quando ele chama todo inimigo que pode chamar, Tem não que acaba, né? Porque o Saul chamou dois. Então, no inferno também é só tá ter do que isso lá. As fases estão trancadas pra cá. A gente vai subir nessa torre, vai descer depois e aqui em trancar, se eu, eu, eu É a primeira vez que a gente tranca a fase atrás de chave, né? foi aqui, que mundo vai ficar de saco. As fases já são difíceis do cara passar, o cara tem que achar uma chave pra poder destrancar ela ainda. Se fosse Eu não quero chegar lá muito, né? Eu já perdi duas armaduras pra besteira. Não. Talvez esteja, não sei. Vamos lá. Uma grande espacada, fase 2 desse mundo, né? Fase 3, contando o, o esse, esse mundo que está o mundo. O que você tem que fazer? O mundo do quinto mundo. Mas é fase 2 desse mundo, é só o jeito de você chegar nas fases. Hum. hum. todos os elementos agora, hein? Muito lindo, porra! Claro, eu a acho que é o culto né? E eu voltei, eu comecei a fase Não, não expliquei nada, hein? É porque eu comecei a fazer ali e tinha um inimigo pra cá, aí eu vim aqui atrás de alguma coisa. Olha só coisas automáticas aqui sem... Achava, fazia. E é o importante ter a chave. É nem chave mestre, só perdendo o tempo dos seus cavalheiros me desculpem. Ah, A barreira não pode ficar na bateria. Ele morreu já. Hein? Se você chega aqui sem chave, você cria bu a burra bu dessa porta trancada. Você pegar do conselho conselho que assim que você puder voltar para o primeiro mundo, você volta para pegar lá atrás de chave, cara. Porque... Ah, o segundo rapaz, tava com tempo. Cara. Cara, isso aí não é um inimigo, isso aí é um, é, é só um armadilho. A gente fica só mecando isso aí com você pra que ele fique descendo, cara. Mas, que, você, você espera, tipo assim, quando tiver dois, você espera ele baixar uma cabeça por cima. Melhor do que vocês para ir levantar. Vocês praminam porque é só um não é problema, vocês né? Eu tô falando mal do cara comigo, ó. não buscar meu, meu cudo, meia. só um de peça. O tá aqui cara. Uma coisa. essa habilidade que eu vou deixar pra trás é tão é tão nela né? era para o escudo ficar do jeito que você pega o elemento não né não isso aí também não é um inimigo é só uma armadilha ele fica de um lado para o outro na tentativa tentar bater é se assim, você tocar nele, você vai morrer tem um bomba lá para trás que vai aparecer Carlos da armadilha ele tem armadilha para não dizer que eu achei na sorte isso aí eu sabia só que eu achei de é primeira vez que você é pular igual do o castelo dele não, né? Mas ele não, o problema é esse. do, do Aquiles agora. Chegou a do cara, o castelo do chá. Mata o cara, mas o cara ainda morre. O cara tá preocupado com o que ele roubou não, o cara morreu. Estão me tentando com essa brindade cara. Ela vai ficar só enchendo o saco e eu vou pegar. Todo mundo vai ficar vestindo ela agora. Pode sair tá agora. É cara, muito bom. Faz muito dano é porque eu queria afastar os caras. Eu vou começar a usar ela com esse ouro agora. Hum. Espero que isso aqui seria uma chave mesmo. É não, é uma chave normal, então eu vou pegar o Ela tira, ela tira a vida do seu escudo A sol do escudo ali, a, a resistência do escudo Você não pode estar tá usando quando quer Do jeito que quer Um escudo de 300 pontos quebra né? Eu já estou 300 pontos atrás Um atrás aí Dinheiro, acabei gastando com besteira Droga, cara, uma cueca estou, Já dava junto nas habilidades tudo, Olha lá que bonito, vou pra cá, cara, Só tá explicando quando é que a gente tá indo, tem um caminho certo aqui, tem um caminho certo, qualquer lugar que você vai aqui é o um caminho certo, na é verdade, porque os inimigos vão estar tá dando chave, que é justamente o que a gente precisa, né, mas eu tô indo aqui por cima, porque vai ter uma habilidade lá pelo final, vai ter uma habilidade que eu chamo, não, uma, como é o mundo, cara, encantamento, tô esquecendo até as coisas, esqueci já, cara, não sei mais nada, perdi sem jogar, mas a culpa não é minha, a culpa é do coitês aí que tava no vacilo, quando não era coitês, era placa, o cara fica aí 36 jogar, o que é que acontece? sem mais de nada. Isso aqui tem um escudo ali. Quando você pega o um escudo, ele, ele ganha a saúde de todo mundo em volta, né? Aí nunca deixar quebrar o escudo é uma boa, acho que eu já até falo isso. até atrás daquela chave ali, e lá pra trás vai ter um elemento. lá o gasteiro aqui. É, Talvez seja o tanto de mim, O cara nem olhou o que vinha. O cara nem olhou o que vinha. Bobzinho. Se eu chegar no inferno saber o que aconteceu, lá. Eu tô tentando aqui guardando uma porta. Aí quando de repente lá no inferno você morreu pro... Eu não sei, eu tava guardando porta não. Um labirinto. O com os velho. Eu achava que ele deixava sair veneno quando eu morria, né? Eu sempre saía de perto, mas isso sabe não fardando não. dando faz o tiro que ele manda, aquela, aquela semente dentro, pra é suado aqui, hein, cara. Além de do... causar um calor miserável... tá tensa, rapaz. Essa foi rápida até. É rápido, mas é bem difícil. Eu pulei metade da fase com aquela atalho que eu acabo de mostrar. que Era um atalho, que, com certeza. Você vinha com O, o negócio é você vir com chave, cara. É uma dica muito boa, era Pra ter difícil de comer. Que eu ia me desculpando, mas isso é pra você vir com chave pra esse lugar miserável. Volta aí pro primeiro mundo. Pega nove chaves e volta. Cara. Aí você não vai ter problema nenhum. Porque o cara ia é atrás de chave nesse buraco aqui. Tá vendo, cara, que essa brincadeira é louca? É o Armagedon, o fim de tempos. Ajuda juntar, cara, pra dar um vídeo sobre o queixo ali. O tudo de uma vez, hein. Os, os, os, tipo assim, eu fui lançado no começo da vida do Play 2. Aí, os os caras não sabiam que o Play 2 era capaz ainda. Eles não, quis, não queriam colocar muita coisa ao mesmo tempo, não. Né? Se tivesse que os caras... Fizeram depois com o 2 eles tem botado 70 caveira dessa aí, o que é um problema pra gente. Isso. É a gente passou 88% do jogo completo. lá. Mas ter não tá muito grande, não, porque eu já falei que eu não me importo, né? Mas olha lá, 88% tá pertinho do final, está pertíssimo do final, tanto que só vai ter uma fase a mais. É a última fase, né? Vamos deixar o pior por último, é a última fase mesmo, cara, o negócio é complicado, vai ser grande, vai ser chato, o negócio é ir atrás de chave, eu vou atrás de salvar, eu vou terminar o vídeo pra cá, e... Me desculpem, cavalheiros. Não ficou tão bem explicado. Dessa vez, estava falando besteira. Tá com o tempo que eu não jogo. Tá com o tempo que eu não faço vídeo. Aí ficou desse jeito aí, né? Mas eu espero que tenha dado para entender. Não teve muita coisa nova, muita bem -dade. É tudo que a gente já viu já a última fase. Ou as últimas fases já vai acabando o jogo. Me desculpem, cavalheiros. Né? A demora, me desculpem. O vídeo, me desculpe, É muita desculpas. Eu só vou né, terminar o vídeo aqui. E vejo os senhores no próximo jogando com o mendigo. Onde vai ser a parte final? do, do máximo.